Olá Guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo, galera estamos trazendo aqui para vocês mais uma lenda nova, mais uma exploração daquele jeito que vocês gostam, se liga só o local que a gente tá né isso sinistro né Thiago, pessoal, essa casa aqui foi despachada a localização, a história do local, e a gente veio pra poder fazer o reconhecimento, a exploração Pra estar vindo à noite fazer investigação sobrenatural Ver se realmente essa casa é assombrada Porque tem muitos relatos que ela é assombrada, né, Thaís? Foi isso mesmo O que foi nos passados, pessoal, é que essa casa aqui Ela era aquelas casas que o pessoal vinha só de final de semana, né, Thaís? Isso, era uma família, né, Tiago? Tinha eles, muito dinheiro E eles eram bem de vida e eles moravam na cidade Se eu não me engano, ele era médico, era alguma médico, coisa ou assim Era dentista, uma coisa é. assim, pessoal E eles construíram essa casa aqui no, no sítio né, deles e vinham só de final de semana Só aqui. pra descansar mesmo Vinha de sábado e domingo Passava o sábado e domingo aqui pra poder descansar Então uma, a última vez que eles vieram Aqui nessa casa Eles trouxeram um casal de amigos deles Pra poder ficar o final de semana junto com eles Aqui nessa casa Uns falaram que era casal de amigos Outros falaram que era um casal que era irmão Da, da mulher, a mulher dele. Então a gente não sabe ao é certo Sabe que era um casal que veio junto com eles é. E o que, que aconteceu? Esse médico aí, eu, eu vou falar que é médico, não sei se ele é médico ou se ele é dentista. Esse médico, ele pegou e viu a mulher dele com esse outro cara. que esse outro casal que veio, né? É, é, com esse cara que tava junto com o outro casal. E pegou, matou os dois, cara. Ele matou a mulher dele e o cara aqui dentro dessa casa. Diz que foi a maior tragédia, né, Thaís? Sim. Diz que a coisa foi feia aqui. E dizem que a casa é assombrada. A gente não sabe o certo. É uma história meio confusa que a gente ainda vai investigar, né, Thaís? Sim. E vamos fazer a exploração hoje para a gente estar voltando à noite aqui. Isso mesmo, Thiago. A casa aqui parece ser bonita, né? Parece. Olhando de lá, né? Só que faz muito tempo que ela tá abandonada, pessoal. Com a certeza, ó, o mato tá tomando conta. Ah. Tá. Vamos entrar para dentro? Vamos lá. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Thiago, antes da gente entrar, hum. vamos dar uma olhada aqui. Não sei se vai, a gente vai conseguir, mas parece que tem alguma coisa ali, ó. Não sei se é um canil, se é uma casa de boneca. Se tem os telhados lá. As telhas. Deveria ser muito lindo esse lugar, né? Sim. É. Ó, perdeu o vocês? Aí tá de abacate levar o abacatinho pro o cauê com leite é uma delícia. Eu hein? acho que a porta vai ser do outro lado, mas não tem caminho lá. Será que era uma casa de boneca ou um canil? Acho que é canil, né? É. Olha lá, lá também tem outra coisa. Ó, acho que era o ah, barracão, é do outro lado, aí, porta. Ou, tá era, ou era a caixa de bomba, sabe? Aham. Uhum. Olha lá, tem um barracão. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Mas também já tá todo destruído, né, amor? Tá destruído. Aqui não vai dar para a gente ir. Então. Deixa eu só dar uma olhada pelo buraco aqui. De bomba. Não, acho que era canil, amor. Não, o ferro ali no meio ali, ó. Mas, ah, entendi. Era caixa de é, gerador. Uhum. Gerador de bomba, sabe? Sim. Quando acabava a energia, eles o gerador. E, e pra que tem um gerador, é só quem e é bem de vida, porque o um negócio desse é caro, é, né? É, hoje em dia é mais fácil, né? Mas na época, né? Aham. Uhum. Pode ver que o suco tá tudo arrebentado. Isso aqui é, é pé de jurubeba? Quem conhece sei. aí, ó. Não sei se é. Vamos entrar lá dentro? Vamos. Vamos só dar uma olhadinha por aqui, olha, A gente entra lá. Ó, caixa d'água. É, que é mais recente, né? Do que aqui. É. Parece que eles fizeram uma construção depois. Momento. Vamos ver se a gente consegue entrar lá dentro. Será que é grande essa casa? Parece, né? Tá olhando assim ah, de fora. No mato, tá? Daqui uns dias não vai dar nem pra ver essa casa, mais Estou aqui. Parece que arrastou coisas. Joguei? Dissensa. Boa tarde? Licença! Licença! Como é faz? Licença! Nossa, tem goleiro essa casa! Nossa! Olha essa parte. Grendo, velho... Escutei! Tem negócio aqui, ó... Que creme... É. Oi? Aqui era a porta principal, acho, né? Da sala. Esse é, deve ser a porta principal. Da... Acho que aqui era a sala e ali era a cozinha. piso. E que bonito esses tijolos, que né? Invernizaram, né? ó. Pessoal, olha isso. Tudo invernizado, as Lajota, ó. Lindo, né, amor? É, é isso aqui era casa assim de uhum. sítio, assim mesmo, de campo pra vir descansar. Primeiro uhum. era aquele sofazão. Sim. Isso assim. é gostoso aqui, então. Aqui é um quarto. Eu tô sem assim, lanterna. Oh, que bonitas as paredes daqui, tá cara. Não foi escuro mais não, né? Não, tá? Ó. Oh. Tiago, tudo coisa boa, né, cara? Não, que era top, cara. Olha essas paredes, que lindo, tudo vernizado, mas não trabalho. Ó, oh, tem um buraco aí na sua cabeça. Ah, o fogo, né? É. Bem feito, hein, cara? Pois será que era só dois quartos, Tiago? Então. um negócio aqui, ó. Só que também, Tiago, não foi falado se tinha filho, se tinha nada. É, só falaram só falar que era antes. esse casal de. que era. ele era médico, dentista, não sei, e eles trouxeram esse outro casal pra passar o final de semana com eles. Olha aqui. É. Pela. É, não sei Deveria ser é de ar é. Gente, tudo envernizado. Olha só. O que tem? Olha tudo, Thiago. O que é? absorvente. Ó. Tá fechado esse absorvente. Ó. E Cobrança bancária, Thiago. Buscou por aqui. se tem nome ali, Thiago. Não vou nem parar mais. Não vou Fala o primeiro nome. Nubia. E é aquele extrato bancário ali, ó, da Caixa. Eu vou não vou nem pôr a mão. Não dá é pra ver mais. Será que é bicho? Tiago. Presta aqui. Esse aqui é 187 reais. Tiago, ó, tem um espelho quebrado. Quando o espelho quebra, quantos anos de azar? Ah, não, uns sete anos. Sete anos de azar. Caraca é Muito bonito aqui, né? Dois quartos só, tia. Então um quarto era deles e o outro era de visita mesmo. Essa mulher, será que ele era a mulher do médico? Então, não sei, cara. Provavelmente, né? Aqui eu acho que era a cozinha, ó. Daí eu acho que eles fizeram aquele aumento ali, amor, ó. Tá vendo? Ah, você fala que fez pra lá, né? É. Não vi banheiro. Também não vi, não. Eu acho que isso aqui foi feito um aumento depois, ó. Tá vendo que até o forro muda, ó. Aqui, ó. O quê? Ah, o banheiro. Hum. Vai lá filmar. Ixi, Estou até com medo de entrar em tudo. Pode entrar, não tem nada não. Piso bonito esse daqui? Vai é. o bancão, Thiago. Verdade. Será que não era bicho que tava dentro? Não, não? sei. Tem coisa aqui dentro. Aqui era tanque. Então, tanque? A cozinha... Olha o de chinelo, dentro. será que era dela? Dela, dele o A cozinha era aqui, ó. Então, mas eu acredito eu que era aqui, ó. Daí depois eles construíram pra cá. Nossa, para que Porque eu até o forro mesmo. é diferente. Nossa, que é mais quente. Eu acho que eles não devia ter família, não, cara, filho, não, porque não, talvez existia. A Mas era muito pequena, né? Porque. Ter... É. Família, não sei. Mas o que, que você achou já? Será que você acha que a Nubi morreu? Ah, não sei, do, do nome ali se fala. É. Eu não sei se ela chamava Nubi. É, Mas eu que... acho que sim, Essa né, Se a casa era dela e do. Médico, eu não ia ter documentos assim com o nome de outra pessoa, da outra mulher. Aqui é quente, né? Quente. Mas é bonita a casa, Pô, né? A é eu que... queria uma casa dessa pra mim final de semana, hein? Olha que bonita. Mas sem se assombrar. Galera, essa é a casa aí do casa de férias aí, né Thaís? O pessoal do sítio mais próximo aqui que a gente conversou falou que muita gente fala que escuta gritando aqui, né Thiago? Hum, escuta gritando, outros falam que já viu mulher que tem, assim. então eles não, não sabem realmente dizer, né Thaís? Sim. Como que foi, o que aconteceu. lá? Ah, esses boatos aí de já muitos, muitos anos, né? Aham. Uh -huh. Então a gente vai voltar aqui para poder investigar, tentar descobrir essa história, ver se ela é real mesmo, né, Thaís? Aham. Uhum. A casa aqui, falar para você, não dá dói, se vê ela assim, ó, uma casa bonita. Uhum. Né? E aí, vambora? Vambora. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto, é nóis, falou. Fui.